Sim, na Dixia, eu era uma pessoa super ansiosa, a minha saúde estava bem debilitada. Desde 2000, eu lutando com a minha saúde. E ao iniciar nesse processo, desse trabalho, os meus exames começaram a ter melhora, a minha vida em geral, os meus relacionamentos, a minha tranquilidade, a minha paz, a minha fé, enfim. É, é como um todo, né? esse trabalho realmente, eu vim por um motivo na questão da saúde, mas realmente você vai percebendo que mexe com tudo na sua vida. E eu sou grata a todos, ao Paulo, a todos que estão nesse trabalho. Obrigada.